Tá, vamos lá, vou fazer o Fukushim pra cima. O Viego startou ali no Blue, que eu tô vendo. Oxi, no Blue nada, ele fez o que? Red foi direto sapo, velho? carai, que que é esse PF do cara? Acho que ele vai fazer três campos gank, né, mano? Caralho, mano, o cara fez Red. E foi direto pro sapo, mano. Ele não foi nem fazer blue, velho. Qual que será que é a brisa, hein, galera? O que, que vocês pensam sobre isso, tá ligado? Tipo assim, se o cara que tá fazendo o sapo direto, mano, é porque ele quer resetar os campos normal mais rápido, tá ligado? Em vez de resetar os buff, Porque o buff é 5 minutos. Agora, campo normal é 2 e 30. Então, saca, ele, às vezes ele tá querendo isso. Acho que ele vai fazer de baixo e subindo, tá ligado, velho? Eu só não sei se vai dar pra ele gankar cedo aqui, né? Acho que talvez eu esquivo o sapo e vou lá na dele, hein, mano. Tá, poderia estar com essa... Ser... Mas eu sou ele é safado, véio. por isso que ele fez Peçudo. isso pecil, Acho que eu vou lá pecil, nos mané. golems dele, hein, mano Eu vou perder dois aronguejos, mas Ou oh, eu vou top Não, não, não, vou pegar um Que dúvida, hein, mano Eu tô fazendo isso aqui cedo, mano Porque eu tô com esse bagulho de ataque speed e... e geralmente é o Viego que sempre gosta de fazer todo dragão Porque o campeão dele é bom pra isso Então foda-se, já tiramos dele, já zin nasce alto Não sei se foi muito worth vale o só, tempo que eu perdi pecil, Mas tiramos pecil, dele, pelo menos ah, mano, eu vou jogar pelos objetivos, porque o Viego tá igual eu, ó, galera. Ele, ele não gankou, tipo, eu também não, mas eu peguei um dragão. Agora, se eu pegar esse arauto, tá bom, mano. Nossa função vai ser pegar o objetivo, mano, que aí eu já tô na frente do, do jungle inimigo, só fazendo isso. Ó, agora é pensar pra quem tacar esse arauto, hein, galera. Top tá quase caindo, mid é uma nível que tirou a casquinha. Bot não tirou nenhuma casca, mas, pô, é uma bot lane, né, mano? Mas eu confesso que eu quero tacar o arauto pra levar a torre, mano. Tem que ser pra levar a torre. Uh. Tomar cuidado, porque esse campeão é estranho, mano Vou brincar muito Esse Jean é do time deles, né, mano Então eu vou correr Pronto espera ele virar a nível depois nós vira Só que eu tô muito low, não posso morrer, velho Hum... Corro muito e dou B, hein, mano. Nossa, que é de pink, velho. Fodeu, vou morrer pra Catarina, vocês botam fé? Morri. O senhor é meu pastor e nada me falta, não. Ah! Beleza. Fechamos aqui o dente e tá? tal. Posso perder isso aqui, comprar uma botinha. Beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Vou pra casa. E se eu paro o meu B ali, mano, pra tentar sair do viego, eu ia morrer pra Catarina, certeza. Ela devia estar aqui assim, saca? Então não é só foi para pra casa, mano. Bom dia, um lábio. Salve, salve, pai. Vou chegar aqui igual um idiota, só pra atacar o Aralto logo, tá ligado? Opa! Nossa, que aqui vai dar uma caatinga. Ai, Olha meu Deus. Vai lá, Aralto. Fala que você vai lá, Aralto. Esse Aralto foi muito ruim, mano. Esse aí era o Aralto do Snowball, mano. Pegava um first brick ali, ó. Ia ficar gigantesco, velho. Calma. Calma, galera. Calma, vocês estão empolgando. Flash por flash tá bom via aqui é folgado, né, mano? Mas ele pode ser folgado. Consigo apertar R? Consigo. Tá, dei um bom pick-off pro dragão aí, mano. Pois esse bairro está... Tão colorido... Tem de esse o Kog não, mano. E não é carnaval... Nossa, o que é isso, velho? Ah, era o ovo da Nível, né? Que estranho, achei que o cara tinha caído ali. Nossa, fodeu isso aqui, hein, mano? Pô, eu não queria perder esse tanto de campo aqui em cima não, hein, velho. Mas não tem muito o que fazer, eu acho. Posso ser um pouco ousado aqui, talvez, velho. É. Nossa, a tela! Consigo apertar R? Consigo, graças a Deus. Dei meu máximo de dano aí. Tô saindo fininho, galera. Vamos jogar em dois tempos. Joga sempre em dois tempos. Hum, podia ter flashado antes, hein? Mano, fudeu muito, galera. Porque, rapaz, a teamfight dos caras aqui é, é esquisita demais, mano. Acho que o meu time tem que jogar muito unido, velho, pra poder dar bom, velho. Mas aí, se nós der é um reset pra Catarina ou pro Viego, fudeu. Um reset que os caras pegar ali, velho. A casa cai total. Tá aqui, pariu. O joguinho aqui vai ser muito difícil, né? Vai ter que jogar com muita sabedoria. Tipo esse mid aqui, mano. Acho que esse mid aqui é uma brecha, hein, velho. Será que pega? Pega mesmo, hein? Deu um daninho lá. Será que é alguém completo? Eu posso ir no outro turno. Eu vou aí, mano. Sem apertar R, sem... Ai! Tive que apertar R. Não posso dar reset pra esse cara. Não posso aí. Não posso, não posso dar reset pra ele. Não posso, não posso. Não posso, só corre. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Ah, velho, era melhor só não ter ido, né, velho? Pô, empolguei ali assim querer. Ele... Eu empolguei, fui só tentar ajudar o time mesmo. Fui tentar ajudar o time com pouquíssima vida, tá ligado? Stunando. Nossa, o time caiu nessa, Marquinhos, mano. Mandar salve do eco inverso. Consiste em você pedir o salve do para pro praio. Manda um salve do Eco pra mim aí, meu campeão, por favor. Mano, tô dando dano, pera. Caralho, tô batendo, tô batendo, mas não dá Obrigadão pela brava oh! Nossa, esse cara tinha que morrer agora Ou oh, Quem vai morrer é nós Esse cara tem que morrer, ah tá, tá, barão nosso Caramba, olha como é que o jogo vira do nada, né, mano Ó, oh. uh! Boa Ah, isso, acho que nós continuamos até 3, hein, mano E vou viajar, GG Um negócio meio estranho aqui, mas acho que deu certo, velho. Tem que ser GG. Nossa, o Viego matou o cara, coitado. No último sec. E aí, galera, é GG ou não? Façam suas apostas, mano. Vibra sua torcida. Manda aquela rosinha. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Meu Deus, meu time não quer dar Não era GG, né, mano? Ou será? Ah, não sei agora se era ou não era. Agora deixa quieto que os cara vai nascer. Nossa, eu não apertei R, mano. Eu não tenho uns um zonas pra usar no um negócio dele. Por favor, que eu não mate meu time inteiro. Matei meu time inteiro, né? Uh! Mais um, mais um, Grelvão. Pode ir, só mais o C, paizão. Só mais o C. Uh, uh! Uh! Ah! Para! Pô, coitado do Graves, mano. Calma. Calma. Zonas! Ai, velho. Tentei flashar pra dentro do pitch, velho. Matei, matei. Ainda bem. Deu boa, GG? Tá só buffa wave, galera. Relaxa. Nossa, olha a wave bot. Se nós perder a luta, é GG. Vocês botam fé? Bora, galera! Pera, maceta, vai macetando. Foda-se! Nossa, olha a jeito é que eu matei o cara. Ai! Pera. Nice. Jogão. Jogão, jogão, jogão. Que delícia, mano. lá. Acabou, tá vendo?